Fala, mestre! Fala, mestra! Tudo tranquilo? Você já percebeu que quando a gente está viajando de carro e tem um aclive, existe um limite para a velocidade que o carro pode desenvolver ao subir esse aclive? Já percebeu que essa velocidade tem uma relação com a carga que tem no carro? O carro que está cheio, carro que está vazio? Eu sou o Prof. Rafa Sisson do canal Física Fácil aqui do YouTube e estou no Bio Explica para te explicar isso aqui. Bom, se a gente pensar na potência mecânica, existe uma parte da potência, chamada potência instantânea, que nos explica esta situação. A potência instantânea desenvolvida por determinado veículo ao mover-se em uma estrada é o produto da força que ele exerce para manter este movimento, a velocidade que ele desenvolve e o cosseno do ângulo entre a força e a velocidade. Então, se eu tenho a força paralela à velocidade, o ângulo entre as duas é zero e esse cosseno se torna 1. Um. Não vou considerar esse cosseno porque eu vou analisar a força que o veículo faz para subir este aclive paralela à velocidade. O valor da potência do motor em CVs tem um limite. Então a potência do motor do carro é quem limita isso. E tu deve estar pensando, realmente, se o carro é mais potente, a velocidade com que ele sobe a rampa, é maior. Mas pensando no mesmo carro, cuja potência é limitada pelo motor que tem nesse carro, quanto maior for a força que o motor tem que fazer para subir o aclive, quanto maior for a força, menor é a velocidade que ele conseguirá desenvolver. Então, tu pode lembrar disso direto. Se a potência é a mesma, quanto maior a força, menor é a velocidade. E quanto maior for a carga do veículo, maior é a componente da força peso paralela ao plano que tende a desacelerar este carro, tende a fazê-lo depois que estiver em repouso voltar a descer o plano. E essa força é o Px. Lembra como é que calcula o Px, mestre? É P -seno. Então o Px, ou melhor, Px, que é P -seno, é a componente da força peso paralela ao plano, para baixo do plano, que deve ser anulada pela força que o carro faz, para que o carro suba o aclive com uma velocidade constante. Portanto, quanto maior a carga do carro, maior é o Px, maior a força que o carro tem que fazer, menor é a velocidade que ele deve desenvolver. Da mesma forma, a gente pode pensar, se o aclive tem um ângulo maior, o Px fica maior. Se a força que o carro tem que fazer fica maior, a velocidade que o carro poderá desenvolver será também maior menor. Agora tu entende por que, que dá para perceber se um caminhão está carregado na estrada ou não está carregado. Quando chega o aclive, se o caminhão continua com uma velocidade grande, isso significa que ele não tem muita carga. Se ele diminui bastante a velocidade, ó, a potência do caminhão é enorme. Mas às vezes a força que ele tem que fazer para continuar subindo é tão grande que a velocidade que ele consegue desenvolver é muito pequena. Certo, mestre? Muito obrigado pela tua atenção, se tiver alguma dúvida algum comentário, por favor, pode fazer aqui embaixo, dá um joinha no vídeo te inscreve nesse canal e dá uma espiadinha lá no Física Fácil que eu tenho certeza que tu não vai te arrepender. Valeu pela atenção então, pessoal, e até a nossa próxima aula.